Mais comprovantes do Powerpix pagando. Olha só quanta gente lá no grupo tem faturado com o Powerpix. 213, 204, 109. Tudo isso aí é prova de pagamento da galera lá no grupo faturando com o Powerpix. Fala aí, galera. Beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco mais sobre o aplicativo Powerpix. Que tá dando o que falar, tá pagando geral, tá todo mundo se cadastrando, conseguindo faturar aí diariamente. É, então eu vou mostrar nesse vídeo aqui é, como é que eu tô conseguindo é, os, meus, os meus ganhos, né? É, até agora eu não fiz o meu, eu só, eu só me cadastrei, mas eu ainda não ativei a minha conta. E esse saldo que eu consegui aí de R$7,65 foi por indicações, tá? Então eu tenho no momento três máquinas rodando para mim, é, um robozinhos de Pix, né? É, eu tenho R$ 4,50 diários para receber, então todos os dias até o momento com essas três máquinas eu estou conseguindo um lucro de R$ 4,50 e meu lucro até agora é de R$ 7,50. Então você tem duas formas de você participar dessa promoção aí do PowerPix. A primeira é você indicando pessoas e as pessoas que você indica ganham na hora R$ 50, reais, tá bom? E a segunda forma é você investir 50 reais na conta e poder sacar o seu lucro porque você só vai conseguir sacar o seu lucro quando você tiver um, uma cotação mínima de 20 reais e ativar a sua conta então você precisa pelo menos clicar no link na descrição para você poder é, ganhar os 50 reais tá tem um link aqui na descrição do vídeo você pode clicar para ganhar automaticamente os seus 50 reais e para você sacar esse valor, você precisa fazer um depósito, uma recarga de 50 reais no aplicativo para sacar aí o teu lucro. Então é importante isso também. Eu fiz um outro vídeo falando sobre o PowerPix. É, vou deixar aqui o link na descrição para você ver um pouco mais né, de como você fazer o cadastro e tudo mais. Então acessa o link aqui na descrição, se cadastra. Eu tenho também o link do Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram para quem é meu, meu, meu indicado dessa plataforma. E lá dentro, se você não tem vamos supor, tem pessoas que falam comigo, poxa Elixana, eu baixei o aplicativo, mas eu não tenho nem 50 reais para ativar ele, porque você tem que ter 50 reais para ativar a sua conta, não tem problema, eu estou aqui para te ajudar, então a galera que está no Telegram vai participar de um sorteio que eu vou, eu vou dar do meu dinheiro, eu vou dar do que eu, do que eu sacar aqui, eu vou dar um Pix de 50 reais para a pessoa poder se cadastrar e ativar a, o aplicativo, tá? Então se você aí não tem essa verba de para ativar sua conta, eu vou ajudar aí um felizardo para participar do sorteio. E para participar do sorteio, você tem que fazer duas coisas. Clicar no botão aqui para você entrar no Telegram e colocar nos comentários, digita no comentário, quem digitar mais vai, tá, vai ter mais chance de ganhar. Então nos comentários a hashtag PowerPix para você poder concorrer aí ao sorteio de 50 reais que eu vou estar tá fazendo para a galera lá do Telegram poder aí ativar aí a sua carteira. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui os meus bônus. Por enquanto, é, eu, como eu cadastrei ontem, né? Eu fiz um cadastro ontem desse aplicativo. Eu fiz 36 indicações, né? Aqui estão as pessoas indicadas para mim. Até também agradeço a todo mundo que se cadastrou, que, se, que clicou no, no nosso link de cadastro. Eu, todas as pessoas aqui, ó, todas, elas, todas elas que se cadastraram, ganharam 50 reais para participar do aplicativo. Todas elas, ó, o Ângelo, o Rodrigo e tal. Todas elas ganharam 50 reais. Só que tem um probleminha. Dessa, dessa galera, somente duas ativaram as suas contas, então só duas pessoas fizeram o um depósito de 50 reais, que é no caso aqui o Flávio e também, deixa eu ver, tem mais um aqui, o Dudu. Então eles fizeram uma recarga de 50 reais para poder ativar a conta deles para sacar os ganhos, então com a ativação na conta deles eu consegui uma recompensa de 6 reais. Tá? Então quando você indica uma pessoa e essa pessoa ativa a conta dela, você ganha uma recompensa de 10 reais para poder converter esses 10 reais em robozinho. Então o lucro que eu tive agora, essa recompensa de 100, reais, que, que eu fiz com ela? Eu vim aqui em arrendamento e comprei, eu ativei as minhas máquinas de mineração. Então tem a máquina de 50 reais, de 30 reais, você pode investir ou você pode, como eu falei, é, chamar convidados para pessoa poder ativar a conta e você fazer a sua mineração então hoje eu tenho esses ganhos aí eu posso graças a galera que se cadastrou que se indicou né então no momento é esse meu faturamento eu não botei nenhum dinheiro na máquina ainda eu vou colocar poder ativar e sacar meu lucro porque se eu não se eu não para casa 50 reais eu não consigo sacar entendeu então esse lucro que eu tive é, eu consegui graças às pessoas que se cadastraram no link e também é, ativaram a conta, beleza? Então, para poder sacar esse valor, eu preciso fazer uma recarga mínima de 50 reais. Você pode recarregar 50 reais, 300 reais, mil reais. No videozinho que eu, que eu falei anteriormente, você pode clicar aqui no card para assistir, tá? Eu falo detalhadamente como você faz para recarregar e como você faz aí para retirar os valores da sua conta, beleza? Então o que, é que eu fiz? Eu comprei mais uma recarga aqui e está me gerando essa renda aí. Então todo dia eu tenho ganhado R$4,50 e o meu lucro até agora é de, de 7,50. Lembrando que eu estou apenas há dois dias com esse aplicativo. E em dois dias eu ganhei 7,65. Você não consegue isso nem com o TikTok. É difícil para caramba conseguir renda com o TikTok, com o Kawai. Então aproveita que esse aplicativo está pagando. E se você ainda tem dúvida se está pagando ou não, no meu próximo vídeo eu vou fazer uma, uma, uma retirada do, do meu lucro, né? Quando eu tiver o um mínimo de 20 reais, eu vou retirar esse meu lucro e eu vou mostrar para você é, esse meu lucro caindo na minha conta bancária, tá? Então, se você quiser também ver esse vídeo, ativa aí o sininho, se inscreve no canal que o próximo vídeo eu vou falar como eu vou fazer o saque dos meus lucros. E você também pode estar sacando, tá? É, assim que você se cadastrar aí no link da descrição Então qual é o seu compromisso agora? Primeira coisa, para você ganhar os 50 reais Clica no link na descrição e se cadastra Que você vai ganhar automaticamente 50 reais E se quiser participar do nosso sorteio lá no Telegram Clica no Telegram aqui embaixo, entra no Telegram E digita embaixo a hashtag PowerPix Quem mais digitar vai ter mais chance de participar do nosso sorteio Para poder aí Ganhar mais dinheiro dentro do aplicativo, beleza? Então, galera, não perde tempo, aproveita, se cadastra hoje, porque esse aplicativo tá pagando geral e se você não se cadastrar, você vai estar tá perdendo dinheiro. Você pode estar tá perdendo essa chance aí de estar tá faturando agora no início, que é um aplicativo novo. Então, aproveita que ele está pagando ainda, tá bom? A gente não sabe até quando ele vai estar tá pagando, até quando ele vai funcionar, mas você já aproveita. Os primeiros clientes aí já vão estar tá participando aí, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.